<risos> tá certo. Até o Denis S fez uma pergunta aqui, ó, tem como instalar Fedora 30 com BTRFS? Mais fácil passar essa bola para vocês, galera, porque eu não sei. Claro, um ah, certeza, absoluta, apesar hum. que eu estou usando o S4, né, é, mas funciona assim, só escolher lá a opção na hora, você bota BTRFS e você usa o Filho de Jesus lá. Ah, legal. Então, assim, ó, eu até indico geralmente o xt 4 para quem usa desktop, porque assim, eu não sei com quem eu estava falando isso, acho que foi com o Jonathan, que a gente estava debatendo uma live, eu não sei o que foi. Mas, por exemplo, tem aplicações que só funcionam com o xt 4 por exemplo, Dropbox, tem jogos assim que só funcionam, que eles deram mais, mais atenção ao xt 4 então, eu aconselho geralmente para desktop, Pix4 ou X4, seja a forma que você quiser chamar, exatamente para você não ter esse problema. Porque vai acontecer o seguinte: BTRFS é muito bom, só que aí o cara vai usar, e o problema no Dropbox, ó, BTRFS não presta. <risos> Pior. Eu não entendi. Não, é. não, eu posso saber falar, desculpe, não sei se você vai falar mais alguma coisa. Eu não, pode falar. Pode, então vamos lá. Minha experiência com BTRFS, Renato acompanhou. Renato ainda ficou me crucificando aí no tempo, falo mesmo, né? Porque eu comecei a usar BTRFS, porque estava falando muito de BTRFS. Eu sempre fui apaixonado pelo, pelo S4, nunca tive problema, mas vou botar no BTRFS. O que eu vi logo de cara, é que ele era é mais rápido. Pronto. Eu amei por causa disso. Oh, massa! Só que coincidência ou não, mas não era mais coincidência, era verdade. Toda vez que eu abri meu filho, todo que não sabe, eu sou viciado. Por o CSGO, então todos os dias, a partir de 6 horas até meia-noite ou 2 horas da manhã, eu estou jogando CSGO, tá? caramba Mas é verdade, isso eu sou viciado, tá no sangue, eu preciso ser internado. Mas o que acontecia, toda vez que eu ia rodar o CSGO, o um BTRFS, eu via que eu começava a ter um problema de loss e choque. Aí eu ficava assim, pô, internet, nunca tive problema com internet, e aí eu mandava verificar, é, checar Velocidade dos arquivos, para quem tem X sabe disso aí, né? E aí encontrava dois, três erros, checando o disco, três erros encontrados. Mandava rodar, checado com sucesso. E botava para rodar, funcionava tudo bem. Então, rapaz, sabe o teu eu comecei a brigar com a internet. Pronto, e nesse meio tempo, foram uns três dias, Gabriel, nessa brincadeira. Eu falei, cara, não é possível. Aí eu falei com o Renato, Renato, cara, não sei o quê. Eu falei, Renato, eu não estava tendo um problema com o Fedora, cara acontecendo isso não é como internet cara eu nunca tive problema o que foi que eu fiz meu notebook também funcionando a falei assim cara eu vou fazer um teste bom obviamente o problema é com a placa híbrida voltei para meu notebook para meu PC fazer essa mesma coisa vou zerar o notebook botar teste quatro novamente e vou ver como vai ser o comportamento a partir disso eu vou continuar começar a usar e vou ver se é o Btrfs é ou não cara foi dito e certo Gabriel palavra dita Botei o S4, já tem muitos meses. Isso aí, Renato, eu falei isso com você, tem mais, de, tem mais de uns três meses, não tem, Renato, isso? Uns dois meses? Faz, faz tempo. Tem um tempo. Nunca mais eu tive problema de dar um, verificar a integridade do arquivo no, na Steam, com o CSGO, tá? Então, parte do princípio para mim que foi o quê? Problema com BTRFS BTR e FS. E, obviamente, eu tenho um problema que todo mundo que tem o Steam, inclusive hoje com o Eric, ele que estava testando o, o, o Optimus, e ele disse, Cristiano, é, eu acho que tem algum problema no Optimus, pois demora quase 15 segundos para abrir a tela do CSGO. Eu falei, meu velho, bem-vindo, é isso aí mesmo. Espera esses 15 segundos aí que vai funcionar, entendeu? Então, é um problema real com o S4, o BTRF. Você falou aí, é real. Então, nós temos um problema aí, mas isso não quer dizer que o BTRF é, se não presta. É uma questão de adaptação para a empresa querer que rode ou não. É. A realidade então, é essa. É, a, Steam, a Steam, por exemplo, ela só dá suporte para o XT4. É. Até funciona em uns, mas tem, dá problema em outros, e é aquela coisa. Exatamente. Isso. Está é muito focado naquele sistema de arquivos. Eu vi isso aí também que aconteceu com a Apple, que a Apple hoje tem um novo sistema de arquivos também, né? E, cara, as aplicações dele estavam dando muito problema. Tiveram que voltar para o HFS. Porque as aplicações funcionavam muito bem no HFS, mas o novo sistema de arquivos dava problema. Então, a galera teve que voltar para o HFS. Então, assim, você vê como o estudo sobre o sistema de arquivos, cara, ele é muito problemático. Não é simples do dia para a noite a gente achar que é tudo igual. O sistema de arquivos não é tudo igual, gente. Ele tem cada uma a sua aplicação em seu devido lugar. Até o Matheus Victor falou aqui, né? Que agora eles estão com o Stratis, né? Mas o Stratis tem uma outra coisa, é um estudo... Diferente por trás. É um pouco complicado. Mas, ah, então, dá para usar o BTRFS no Fedora de qualquer jeito, né? Não tem problema nenhum, né? Não, não tem problema nenhum. A ah, não você que essas partes, lógico já ficou claro para todo mundo, né? O pessoal tem que ter isso aí. Dá, mas Se o cara quiser instalar com o BTRFS, 100%. Sim, para o seu uso cotidiano, sim. Não teve problema nenhum, fora isso aí.